Eu vou tentar adivinhar. Eu acho que a mulher mais sofre assédio sexual dentro de casa dos maridos, entendeu? Eles assediam as mulheres porque nem sempre elas têm afim de, de estarem né, sexualmente dispostas. Então é em casa que o homem assedia mais a mulher.